O Horizonte é uma cidade que tem 10% de lotes que estão vagos. Isso implica numa grande área de respiração para a cidade. Então, eu acho que o espaço ocioso de um lote vago, ele possibilita é, uma, uma espécie de um lazer não controlado. Então, temporariamente, você pode estabelecer relações com as comunidades, com as vizinhanças, com moradores da região onde existe um lote e essas próprias pessoas que habitam no local criarem situações é, de, uso e, de uso e que, de, que isso venha a interferir no cotidiano das pessoas. a ideia de trabalhar com lotes vagos ela veio a partir de uma visita que foi feita num bairro em Belo Horizonte chamado bairro Urucuia e nesse bairro existiam vários lotes que estavam vagos porém quase todos eles plantados então tinha plantação de mandioca, de milho, é, feijão, girassol eram várias plantações e é, conversando com a população eu acabei descobrindo que eles fazem trocas dessas, dessas plantações, desses alimentos. Então eu achei isso muito interessante como um sistema, um sistema de, um sistema de uma certa sustentabilidade e um sistema autônomo de relações cotidianas. Eu não estava, aquele dia eu estava Ah, é União. União. O tema foi o quê? A temática lá foi qual? Vai Vai mais Olha É, Não vai dar não. Não pode dar não, não, não, não, não. Agora, agora eu a gente não pode comprar água, por exemplo. Agora é a gente vai comprar água. Agora é a gente A questão que eu percebo de como que a proposta traz vida, vida momentânea para espaços socialmente mortos, e inacessíveis, mas, que, Eu tive a sensação de que é, se criava, na verdade, um bolsão frouxo assim, entre público e privado, onde que as coisas não se localizavam muito. Assim. E aí, depois, assistindo os resultados de todos, é, eu fico achando que foi essa a intenção mesmo, criar essas zonas de, é, de particularidade sem definição, assim. Eu acho que isso é bom, isso eu acho que se avança no discurso da contemporaneidade, assim, essa falta de localização, essa falta de é, filiação a um discurso. Eu acho que foi um, uma possibilidade, uma narrativa diferente de um discurso politicamente correto, assim, de inserção social, é, onde que as pessoas deveriam ter um lugar dentro do público. A função social da, da propriedade já está inserida na Constituição brasileira, foi um dos tópicos muito batalhados e, infelizmente, não houve, até hoje, uma vontade política de se trabalhar isso. Vocês, nós temos excelentes leis no Brasil, mas, infelizmente, elas não são aplicadas. E esse negócio de lote de vaga é muito bom, porque a gente usa muito, né? Assim, tá passando na rua e tal, sente uma necessidade, né? Tem que ir no banheiro e tal. Não tem nada perto, você vai no lote vago vaga. Então, é, um, é ótimo, né? Divulgar essa história de lote de vaga aí pra, pra, pra a população usar mais, né? Eu acho que valeria a pena a gente começar com a própria ideia de propriedade privada. Né? A palavra privada, propriedade privada, vem do verbo latino privare, que quer dizer roubar. Né? A propriedade privada nasce como um roubo da propriedade pública, da terra pública. E essa origem remota, mas muito definidora do que é propriedade privada, foi esquecida. né? A propriedade privada é um roubo. A propriedade no Brasil nasce é, sob a forma de um regime de distribuição de terra chamado regime da Sesmaria. Né? E o objetivo do, do regime da Sesmaria era distribuir entre a nobreza né, as terras, as, as, aquilo que era propriedade do, do, do, da coroa. Né? Esse regime chegou ao Brasil é, e vai prevalecer como forma de distribuição de terra até o século XIX. Efetivamente, só depois de 1850 que muda o regime de distribuição de terra, com a chamada Lei de Terras. Ela não altera a estrutura de distribuição de terra anterior, né? portanto consagrou a desigualdade na distribuição da terra. E, por outro lado, daí para frente, a lei ela bloqueia o acesso à terra para os pobres, né? quer dizer, porque o preço que se coloca para a terra, para venda da terra, é um preço proibitivo. Acho que o Brasil ele tem uma cultura privada que é marcante. Né? A elite brasileira ela até hoje conserva esse caráter privatista de manutenção de privilégios, de conquista de benesses através de todas as relações que são próprias da classe dominante e, portanto, a construção do espaço público no Brasil acho que é a própria construção da democracia, digamos assim. Né? O problema da dialética da propriedade é que, por um lado, ela parece dar oportunidade para a construção da subjetividade, para a construção da especificidade do indivíduo, do individual e, por outro lado, ela parece restringir justamente essas coisas. Né? Então, se um determinado indivíduo ou grupo se apropria de um espaço, a gente pode imaginar tanto que aquele grupo se consolida, ou aquele indivíduo se consolida, como, por outro lado, que ele fica engessado naquilo ali e tendo que defender aquilo contra todos os outros ataques de apropriações possíveis, né? contra todas as outras individualidades. Isso aqui não existia nada de prédio. Isso era um. corria um córrego a céu aberto, onde é Alberto Cinto, e outra na rua de Lambéia. Isso era, era um córrego. Inclusive nós não tínhamos dificuldade para a Páscoa, que isso aqui era Páscoa. O terreno não é nosso, é terreno emprestado, com um contrato de se precisar de um dia entregar, -se, entendeu? Então assim, nós estamos com os animais aqui. Mas é sujeito a qualquer momento, a gente tem que tirar, porque o terreno é nosso, é um terreno emprestado. Nós estamos de favor. Esse terreno aqui, você vê, é da prefeitura, moramos dentro da rua. A qualquer momento também tem que sair, porque nós estamos ocupando uma área pública. E vivemos assim, pela fé. Um dia, sem Deus, nós não teremos onde morar, não teremos lugar para colocar animal, e vivendo na dependência de Deus. Como regra geral, todos os terrenos são produzíveis e, portanto, dão lucro. Como regra geral, claro que há exceções, mas como regra geral, podemos falar assim. A grande diferença é a extensão desse lucro. Uma grande empresa ou uma empresa já solidificada no mercado ela provavelmente não vai ver, não vai procurar um terreno com vistas exclusivamente no lucro. Ela provavelmente vai procurar um terreno claro, sob a ótica financeira também, mas considerando outros fatores como a possibilidade que aquele terreno tem de abrigar o, o, o tipo de empreendimento que ela tem por tradição fazer. Né? Belo Horizonte é uma cidade falsamente adensada. Tanto tem um monte de lotes vagos como tem um monte de edifícios vagos. E me parece que essa situação ela surge principalmente em função do capital imobiliário por um lado quer dizer numa situação muito direta do que a gente costuma chamar de especulação imobiliária e também pelo capital incorporador que vai construindo abrindo novas frentes para de novo e de novo e de novo vender a mesma coisa para uma mesma demanda solvável né para uma mesma é, população é, pagante, e deixando atrás de si um monte de imóveis vagos que ninguém mais consegue comprar. Então, isso vale para os lotes, mas vale também para as edificações. Né? Se não, não pode. Sim. Não, não vai ou os tá aí Oh, deixa eu fazer esse negócio. Ah, não, Matheus! Não dá é. volta. Vai é. é aqui, ó, Fernanda. É aqui. É pegando aqui, ó. Ó. Tá pegando, ah, é ó. Olha pegando doidinhos, aqui, ó. Ó, os doidinho. Pega todos os cavalos. Quer? É? Todos os cavalos. Léo, ele vai ter uma, uma brejeira com o carro. Ô, Léo, não é fazer isso, não. Aqui. Nós vamos colocar tá. uns cavalos. É. Né? é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 Ai, olha olha gente é. Não pode ser caso aí. Vocês é. estão I'm <laughs> Por um poder estranho à cidade, e atenção, é fundamental. Um poder estranho à cidade, que é o poder do capital, que não nasceu na cidade, ao contrário do que muita gente imagina. O capital nasceu no campo. O capital nasce na agricultura. Nasce a partir do cercamento das terras. Né? Então, o lucro do capitalismo nasce no campo e depois invade a cidade, ocupa a cidade, transforma, redefine a cidade. Aquilo que antes era coletivo se torna privado. Aquilo que antes era, cujo sentido era a ideia da solidariedade grupal, né, corporativa, torna-se um individualismo. Nós estamos falando de um processo histórico. A cidade foi tomada, ela foi, foi sendo apropriada por essa força né, impessoal, né, que é a força do capital, e, e, e o capital tem uma, uma violência, né? absoluta no seu domínio. O que eu estou dizendo é que essa, essa força de ocupação da cidade não, não tem que ser necessariamente eterna. O domínio do capital sobre a cidade é um domínio histórico. Ele começou em certo momento e pode deve desaparecer em outro. Como é que nós fazemos para poder recuperar o controle sobre a cidade? Essa é a questão que está colocada. A minha visão é a visão capitalista, a visão de empreendedor. Né? E o empreendedor, ele visa essencialmente o lucro. É claro que ele está preocupado com outros fatores também, até com as questões ambientais tão importantes hoje, né? Mas, sobretudo, com o resultado financeiro, né? É claro que na feitura de uma lei do uso do solo, por exemplo, a sociedade foi convocada, né? Como um todo, empreendedores, compradores, e todas as pessoas opinaram, a lei foi exaustivamente discutida, né? E, e a intenção foi, primeiramente, a coletividade. Né? Eu penso até que todas as leis são feitas sobre esse enfoque. Né? E, mas é claro também sobre o enfoque de privilegiar o empreendedor. Nós participamos de um conselho que é o Conselho Nacional das Cidades. E a gente senta como adultos, né? Então adultos também estão os empresários. Nós somos adultos enquanto movimento e eles também enquanto empresários. Eles dizem assim, nós queremos mesmo que vocês querem movimento. Não venham brigar conosco, fiquem tranquilos. Nós sabemos construir e vocês querem a casa. Nossa, amor, que beleza. Só que são as casas que eles vão construir, não são as casas que nós conseguimos comprar. Porque nós queremos construir para um público diferenciado. Eles podem até construir... Mas não vai atender porque eles estão visando o lucro. Nós estamos visando só a que aquela família deixe de ser uma sem casa. Então tem uma diferença muito grande. É preciso negociar o tempo todo. A cidade na maior parte do tempo, sobretudo no ocidente, ela foi uma realidade em disputa e ainda é. sair, né? Nossa, olha só a rapinha que deu! Olha só, compadre! Olha a rapinha! A Camila já tudo! Democracia no Brasil está é, intimamente é, vinculada ao aprofundamento da esfera pública enquanto tal. E dentro da esfera pública, algo que nos é muito, muito particular, muito caro, é a questão do espaço público propriamente dito né? e a maneira como ele é, ou não vem sendo produzido na cidade brasileira ou a maneira como ele vem sendo produzido, é, diminuindo bastante o seu caráter de vida coletiva, de acesso. Áreas públicas significam custo, né, de manutenção, né. É óbvio que que a prefeitura ou, ou para o Estado é, não interessa ou seria impossível ela tomar conta, transformar tudo em jardins, bem cuidados, em parques. Né? Isso não existe. O que existe é esse abandono que vai gerando, por exemplo, esses, essas, esses, espaços. Né? Isso acaba gerando essas situações. que são interessantes, né. Eu acho que é, a, a existência dos pastos é muito melhor do que a existência de jardinzinhos bem cuidados, assim, né? Essas áreas residuais, é, elas poderiam, e isso talvez é, pensar a gente pensar numa paisagem ou, ou, ou em programas é, que se alternam, quase que uma paisagem mutante, assim, né? Onde você poderia ter programas que acontecessem durante o dia, alguma atividade e à noite esse uso fosse revertido para outra atividade, né? Onde a tivesse uma vitalidade de ocupação que, que se valesse dessa capacidade de, de alternância e de coexistência. A gente poderia começar a ter, inclusive, esses encontros bem interessantes de programas rurais e urbanos, de, de serviço e comércio, de público e privado, enfim, é, de situações ali onde as pessoas se encontrassem de uma maneira muito é, interessante ou diferente do que a gente está acostumado na cidade. assim. Esse terreno que é um terreno particular, é, sendo que aqui era um bota-fora, então era muito lixo, muito entulho, bicho, muito ratos e etc. Né? Então, esse, a gente, quando foi implantado esse, esse, esse projeto, a gente não tinha um espaço. Então, nós olhamos para cá e assim, falamos: Gente, espaço a gente tem. E nós fomos no dono e o dono concordou de nos estar, não estar cedendo o espaço. Então, ele, ele é nosso vizinho também aqui, ele gostou muito e a gente fez a limpeza e plantou. E eu. eu e, assim, todo ano a gente renova esse contrato, mas eu creio que não vai acabar tão cedo, porque ele é uma pessoa muito humana, ele gosta ele gostou muito do projeto, inclusive ele vem muito aqui na hora. Essa coexistência de dinâmicas urbanas e dinâmicas rurais poderia ser uma, uma grande saída, uma, né, uma das saídas, pra gente pensar a, a, a inserção destes grupos na, na vida da cidade, na economia urbana, né O que é o direito da cidade? É o direito ao poder, o direito à política, o direito ao excedente coletivo, o direito à festa, o direito à cultura. Né? Não adianta se tirar o cara do centro da cidade mandar ele para a cidade de Deus e achar que por causa de estar num conjunto habitacional que é muito melhor do que o barracão dele, ele vive bem. Não, ele está excluído. Ele está lá longe, ele está sem condições. Para nós hoje, é uma questão meio que sagrado essa questão da terra. As pessoas chegavam na terra e, assim, e paravam na terra assim e, e agradecia a Deus, a minha terra, Ai, graças a Deus, eu nunca imaginei de conseguir, olha para o entorno, nossa, mas, então assim, é uma emoção muito grande. I'm not going to Não. Nem quadrinho? Nem quadrinho, nas provas de português eu tiro zero. Que? Nas provas de português eu tiro zero. Eu tiro zero você eu não tirou tiro. um tiro? O meu prova valendo 14, eu tirei quatro Mas você não tira na outra mão, você é tiro. você mostra o DF. O senhor redondinha, senhor. Esse livro é em espanhol. Nossa, essa etapa fiquei com 23 em espanhol. Vai, vai, troca. a leitura se for, eu vou ficar triste, nunca mais vou gostar. Thank yeah. you. Ali depois sou eu. Não, ali a é gente No cabelo. Então você fica Já tem. número cada vez mais os condomínios que são também spa, shoppings, é, espaço de serviços, espaço de comércio, galerias de arte, museus, é, estacionamentos, heliporto, uma espécie de um, de um pequeno mundo reconstruído, né, em alguns metros quadrados que possibilitam ali que seus moradores tenham contato mínimo com o mundo exterior. E se a gente traçar um pouco a origem desses modelo de vida ou desse modelo especializado de, desse estilo de vida a gente vai chegar nos falastérios assim na, na ideia das, das comunidades é, antiindustriais né, surgidas a partir de, dos, dos pensamentos utópicos esses modelos coletivos de vida onde tudo é possível de ser repensado e reconstruído desde a, das normas sociais, do, das normas de convívio, da própria legislação, até o espaço, a relação da interação entre os habitantes, que deveriam ser voluntários, na maioria dos casos, e nunca mais sair. É, a vida dentro desse, desses espaços, e isso eu acho que tem muito a ver com a vida nos, dos, nos condomínios é, atuais, contemporâneos, é uma vida de permanecer ilhado dentro de, daquele espaço e circular, eternamente. Na década de 50, havia dois movimentos quase que simultâneos. Por um lado, o Walt Disney lançando a Disneylandia, que é um espaço é, aparentemente público de lazer, mas controlado em último grau. E por outro lado, grupos como os situacionistas, o Provos e outros, tentando... É, criar situações, enfim, de uso do espaço público que fossem absolutamente sem controle, absolutamente imprevisíveis, e que cada pessoa fizesse a sua. E, então, quem ganhou foi o Walt Disney. Né? Tanto que as pessoas, em geral, até identificam o ideal de cidade com a Disneylandia. Lá tudo funciona, lá é tudo lindo, lá é tudo incrível, mas, na realidade, elas não se dão conta que lá nada acontece que não seja, de alguma maneira, previamente controlado. Isso deixa as pessoas muito bobas e atrofiadas, assim, né? porque acho que quem não tem imaginação também não tem qualquer espécie de raciocínio crítico, porque você só consegue criticar uma coisa imaginando que ela poderia ser diferente. Né? O, o Aldo Van Eyck, que é um arquiteto holandês que foi muito atuante na década de 50, 60, ele institui em Amsterdã um programa de apropriação dos lotes que estavam vagos porque as construções tinham sido destruídas durante a guerra. E ele coloca nesses lotes lugares para as crianças brincarem. E faz um negócio ultra simples, que é apenas um piso, é, um pouco emborrachado, e alguns brinquedos que não são figurativos. Então, as crianças vão inventando em cima desses brinquedos tubulares os objetos lá das histórias delas. Né? Nesse caso do, do projeto de Belo Horizonte, a gente pode se perguntar se é, esse espaço ele não continua a ser precário. Precário do ponto de vista de poder, de fato, se transformar em espaço público. Precário no sentido de oferecer à cidade um espaço né, que possa ser desfrutado num período é, de tempo enfim, é, médio, que as pessoas possam, inclusive, criar rotinas, criar hábitos, as crianças, os adultos, os velhos, etc. A gente planta isso aí, porque o terreno está vazio, assim, para evitar, assim, de invasão, né? Então é mais o vizinho, o aí, e a gente planta, assim, essas coisas. Pessoas, às vezes, passa, pede, a gente dá, e para o uso da gente não ir comprar. tanto mais é couve, cebolinha, tem os pés de laranja, pés de manga. É Só isso? É isso. E mexerica. Minha e... família toda ajuda? Todo mundo. Eles planta, nós plantamos, tem banana, tem mandioca. Nós todos plantamos aí, cada um planta uma coisa. As duas casas aí, né, Adete? A uhum. aí. Fica aí. Comer, né? é. É. Então, então, fica aí perdendo nosso tempo aí, plantando aí alguma coisa. economia solidária, que é um nome genérico para falar a respeito de coisas que dizem a respeito a formas alternativas de produção, de distribuição, de consumo, etc., é, aponta para uma possibilidade concreta de organizar circuitos não capitalistas de produção e consumo, inclusive de apropriação do espaço público, do espaço da cidade. Porque existem embriões, experimentos, emergências, né? de formas novas, que reivindicam a cidade de um modo, que eu diria, é, possibilitador de mudanças e tal. Acho que isso é um, é um fenômeno importante dos nossos dias. A gente tinha uma lógica de eficiência, que era assim uma crítica comum 10, 15 anos atrás, era assim, tem lote vazio. Tem que ocupar, porque você está desperdiçando a água que passa ali na porta, você está desperdiçando a rede de esgoto, você está desperdiçando. Entendeu? Hoje não, tem lote vazio, vamos salvar e transformar em público. Entendeu? Vamos evitar que se adense, quer dizer, essa lógica econômica pequena da eficiência econômica, ela não está mais dominando. Existe um outro pensamento surgindo que está preocupado com a qualidade do espaço público. Tá? Com um adensamento excessivo, com a qualidade ambiental, etc. Agora, isso aqui é, como... é interessante ah, pra isso isso é só você. Isso aqui é pra e <laughs> <laughs> oh, tchau, como é tudo? bem, Tchau, pegou A falou em inglês lá comigo, né? não. É. Aí ela virou e falou em alemão. Aí ela falou Aí ela falou Mais de 80% da população brasileira é, mora em cidades. Né? E os problemas decorrentes da concentração da terra urbana são gravíssimos. Né? Para quem mora aqui há muito tempo, para quem conhece a cidade, é visível uma perda dos espaços públicos cada vez maior, né? um enfraquecimento desse público em nome do privado. A gente sabe que hoje a economia internacional não se propõe a incluir, não tem nem condições de incluir. Né? Você aumenta a produção e demite gente. Não consigo pensar nenhum tipo de sociedade democrática, de fato, que não seja democrática em relação à produção do espaço.